Meu nome é Pedro Augusto Figueiredo Silva, estou, tenho 11 anos e estudo na escola Lídia Lemos de Oliveira. Estou aqui para falar com vocês que eu estou disposto a ajudar a, na recuperação de áreas, é, de áreas vizinhas, que hoje eu acho que quase nem existe mais, que algumas áreas já secaram. E eu estou disposto a ajudar a recuperar essas áreas, como antes mesmo a gente usava é, é, esses rios aí, Poder, esse córrego mesmo para tomar banho, se divertir, brincar, né? E eu, como criança, eu tenho o sonho de, quando eu estiver mais grande, é, ver tudo como era antes. Porque hoje, é, muitas coisas estão difíceis, com é, córregos estão secando, é, nascentes, nascentes entupidas. E hoje eu estou disposto a ajudar.